Estamos começando mais um FAST NEWS! Essa semana, apesar de achar improvável que seja convidado, Daniel Radcliffe afirmou ao Hollywood Reporter que aceitaria voltar ao papel de Harry Potter no universo de J.K. Rowling, na adaptação do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Falando em retorno, Harrison Ford afirmou que ainda não decidiu se irá participar de Star Wars Episódio 7, mas também comentou que aceitaria, num piscar de olhos, voltar a interpretar o papel de Indiana Jones. Ainda no cinema, a Sony decidiu adiantar em três semanas a estreia do remake de Robocop aqui no Brasil. A estreia que seria dia 21 de fevereiro, agora será dia 31 de janeiro, uma semana antes de ser lançado nos Estados Unidos. E esse foi mais um Fast News.